Patetas em O Volpe, Versão Brasileira Etc. Filmes, São Paulo. Larry Moe Champ, Alfaiates, roupas masculinas novas e seminovas, limpeza, consertos urgentes e ajustes. Essa é a mancha mais difícil que eu já tentei tirar. Você vai ver. O oh, chefe, me ajuda aqui. Eu não posso. Tenho que terminar minha calça. Ei, amigos! Escutem só essa carta. Senhores? Ah, não é nossa, nós não somos senhores. Hum, fale por si mesmo. Oh. Hum. Senhores, queremos informar que, se não fizerem os pagamentos do equipamento de costura em 24 horas, nós vamos confiscá-los. A conta está em 321,86 dólares. Skin Flint financiadora. I Flint, presidente. Hum. Isso vai acabar com a gente, o que vamos fazer? Ah, vocês se preocupam com isso. Eu sou muito novo para ficar com rugas no meu rostinho lindo. Precisamos de um pouco de música para nos alegrar. Hum. Último boletim. A polícia percorre a cidade em busca de Terry dos Leves Hargan. Hargan roubou seu 18º cofre em nove dias. Há uma grande recompensa por sua captura. Seu carro anda indigesto? Ele arrota pela manhã? Experimente a sem rotolina, a única gasolina com bicarbonato de sódio. Ei, Mo! por que não pegamos o Hargen e a recompensa? Poderíamos pagar as contas. Oh, é simples assim. Hargen vai entrar aqui e deixar que o capturemos? Você é doido. Vamos ficar pobres. Pobres. Você está brincando? Nós nem somos casados. Por que não fica quieto? Pense. Pelo menos consegui tirar a mancha. Oh, não. Como eu fui bobo. Não consigo pensar com fome. Não, engraçadinho. Qual é o seu problema? O que foi que eu fiz? Quem quer comer? Eu quero. É, faz um pra mim também. Já vai sair. Saindo. Muito bem, Estão prontos. Por que está relinchando assim? Você sabe que tem um pedido urgente. Vai passar na calça do Sr. Grant. Ah, Tá bom, onde é que ela está? Eu pendurei da cortina. O que fez com ela? Ah, Mas eu nem encostei nela. Hum. Uh -oh. okay. Tome, vai passar logo. Hum? Ah, o que está esperando? oh oh sou a traidora oh. Espertinha, dessa vez eu quero um você. Me desculpe, Mo. Não, não se preocupe. Obrigado. De nada. <risos> <risos> Cuidado aí oh, Desculpa, você entrou na frente Ei, amigos! Um cliente! Vocês viram? Sim, senhor. Não se preocupe. ao lugar certo. Olha, tenha certeza que nessa loja os seus dólares valem muito mais. Nós temos o um casaco esportivo que você procura. Eu não quero um casaco. não se preocupe, nós lhe faremos uma pechicha. Onde conseguiu essa coisa? Eu comprei aqui. Oh, mas que peça linda, hein? Eu aqui! Quero. Não é lindo? Senta o cheiro do mar, é importada. E é duzentos por cento lã. Duzentos por cento? É que a ovelha tinha vida adulta. Ah, <risos> isso, isso. <risos> Mas Netflix. eu não... Será que... É. Eu não quero um casaco, não quero um casaco, não quero um casaco. Não, não ele, não, ele quer não quer um, quer um casaco. casaco. O que ele quer é uma das nossas calças. Por que não disse isso antes, cabeça de milho? Vá buscar, manda. Eu não hum, escute, quero, mas escute, eu não... Escute, escute. Nesta loja o cliente sempre tem razão. Aqui está, irmão. Uma das nossas melhores calças. Pode experimentar. Nossa, sim, experimente agora mesmo. Nossa, que policia. Perceberam que deixaram o ladrão de bancos, Terry Hargan, escapar das minhas mãos? Eu devia prender você. Por favor, policial. eu Tenho seis esposas Os e dois filhos. Policial. Ninguém entrou aqui. Mas ele está por aqui. Fiquem de olho. Eu voltarei. Certo. certo. certo. Uh. Ora, seu... Olá, querido. Como vai? Eu estou ótimo. Ah. Escute bem, querida. As minhas roupas estão na alfaiataria da esquina para conserto. No bolso da frente da calça tem um pedaço de papel com a combinação de um cofre. Quero fazer esse trabalho hoje e preciso daquele papel. Tudo bem, docinho. Deixe comigo. Amigos! É Olha só o que eu encontrei no bolso dessa calça. E D, ED, ED, ED, ED, um, um, dois. E, e um, D, um. Esquerda um, direita um. É a combinação de um cofre. Hum. D-H. O que será que quer dizer? Teddy de Roosevelt. Hum, está errado, adivinho. D.H. D.H. Já sei! Já sei! O quê? Thomas Hedson. É. Oh, você só fala besteira, não Terry Hargan. Terry ele esteve aqui. O ladrão esteve aqui. Ah, Você está de brincadeira? Essas roupas estavam num boneco. Nem venha, hein? Oh. Uh, uh, uh, uh, uh, uh. Olá, rapazes. Ajustaram meu braçaco? Ah, acabei agora. Ah, experimente. Isso. Ah, espera aí. Limpe um pouquinho. 78 centímetros é, de aqui O que acha? Quem fez esse chapéu? Minha mãe. Ah, eu imaginei. Ah. Ah, está tudo pronto. Isso. Bom, até o dia do pagamento. Certo. Tchau. Ah. Nora, hum? que tipo de limpeza você fez, seu idiota? Tem algum ponto solto? Pois não, madame. Ah, vocês tingem. Essa é a cor dele mesmo. Como podemos ajudá-la? Eu quero tingir este vestido. De que cor? Cor de rena. A senhora quer dizer cor de hiena? Não. H-E-N-N-A. Rena. É um tipo de marrom ou vermelhado? Eu nunca vi nada dessa cor, Mo. Eu também estou interessado em um casaco e uma calça. Para o meu irmão. Olha, é exatamente o que eu quero. Já é seu. É feito em gabardina. E quanto custa? 47,39. Faça as cotas. Quanto deu? 411 dólares, mas temos uma promoção. Hum. Desconto de 10%. Fica 42,50. Vou levar. Ah, eu espere só um momento, eu já volto. Hum. Cordeiro. Marrom avermelhado? Ah, nabo amarelado, pepino azulado, tanto tá tá faz. Tá bom, pronto. Hum. Aqui está. Uh. Disse 42,50? Sim. Ah, vejamos. 10, 20, mais 30. Aqui, 45. Fiquem com o troco. Obrigado. Nós somos bobos? Tínhamos uma verdadeira fortuna e deixamos escapar. Eu vou olhar todas as roupas. Eu também. 40, 40. Olha só, achei mais 50! Ah, é? Achou? É, deixa ele em paz. Oi, amigos. Minha mulher adorou o estilo do meu casaco. Agora ela quer que faça uma calça para combinar. Oi. Oi, conseguiu? Aqui está, docinho. Eu sabia que ia conseguir, querida. É isso aqui. Pagamento recebido à alfaiataria Pip-Boys? Mas que coisa... Eles pegaram até meu dinheiro, aqueles sacanas. Vamos lá, rapazes, vamos falar com eles. Terno verde, já está limpo. Já está limpo. Consertar os bolsos. Consertar bolsos. Calça... <risos> Como podemos ajudá-los, senhores? Queremos lavar e passar nossas roupas enquanto esperamos. Mas é claro, senhor, é isso que fazemos. Tá certo, bobão. Cadê o pedaço de papel que estava no bolso da minha calça? Aquele com os números anotados? Esse mesmo, esse mesmo. E as letras E, D, e, D? É isso aí, onde que tá? Eu nunca vi. Ah, um espertinho, certo, rapazes. Façam eles falarem. De Calma aí. Cadê o cara que estava aqui? Ele foi para lá. Ah, se eu pego, se eu pego. Uhum. Uhum. Ei, hey, pare com isso. Ah, oh, oh, oh. <risos> Pare, eu tenho cócegas. Oh. Tudo bem, entregue logo o papel. Oh, o papel? É, o papel. Ah. Por que não disse? Aqui está. que ah. esse? Bom trabalho, bom Podemos também passar a calça. Cadê o meu papel? Eu já falei que não tá comigo. Você vai falar. Pronto, agora você pode falar. Cala a boca! Disse, Cadê sei. o meu pedaço de papel? Não está comigo. Ah, não quer falar. Me desculpe, eu não queria fazer isso. Ah, ainda não quer isso. falar? É sério, é... Oh. Tem fumaça na cabeça dele. É, conseguimos. O. Larry! Me tirem daqui! Vamos! Pronto, fique calmo! Pronto, como sabe? Eu Pegamos! Pegamos o Hargen. Ah, mas o que é isso? É o mesmo. <risos> Bom trabalho, rapazes! Vamos faturar! A grana! Ó, oh, vamos pagar a skin, Flint! Oh, tem mais dois, segure enquanto eu chamo a viatura! Espere! Quando pegamos a recompensa? A recompensa? Aí <risos> eu fico a recompensa. Mas peguem umas entradas para o baile da polícia. Ah, <risos> entradas não, para o baile da polícia. <risos> Verdinhas! Escondi. Deixa eu cuido dele. Obrigado novamente, rapaz. Oh, obrigado, Obrigado. Depressa, continua. Quantos pedem? 100? 200? 300? 400? 500? Tem uma de 50 aqui. Como veio parar aqui? Um uhum. baú. Uhum. Uhum.